No vídeo anterior, eu comecei a falar sobre a morte e disse que morte é transformação Bom, a gente, para sair de um lugar e ir para o outro é sempre necessário algum nível de transformação Então vamos falar sobre isso hoje Será que você acordou? Será que você é desperto diante dessa transformação?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 E vou dar de novo aquele recado Eu gravei um curso especial de meditação Que tem oito vídeos E ele é completamente gratuito Você só tem que clicar nesse link aqui, acessar E começar a praticar hoje Porque a meditação, lá no curso eu explico Não é algo que você tenha necessariamente que sentar e praticar A meditação pode ser algo incorporado em todas as atividades do dia Então, para a gente ter uma vida mais tranquila, uma mente mais calma, isso é importante sim Sabe que eu ando por muitos lugares do mundo e, e sempre que eu viajo, eu tenho um propósito e o propósito é um encontro é encontrar alguém é, Encontrar, às vezes, algumas pessoas para participar de uma experiência diferente Hoje, eu tenho viajado e tenho conversado com professores espirituais, com pessoas que, que têm uma visão diferente da espiritualidade da vida e eu tenho entrevistado essas pessoas Tenho um propósito nessas entrevistas, eu estou filmando um documentário que deve ir ao ar talvez o ano que vem, ou talvez depois, mas você vai saber Por enquanto eu estou nesse processo de filmar O que é bacana, o que eu tenho percebido, são as similaridades entre essas pessoas E uma coisa bem interessante é que todos eles passaram de alguma forma por algum processo de morte Pode ter sido uma experiência quase morte pode ter sido uma profunda transformação em que algo que eles eram definitivamente morreu e surgiu outra coisa Bom, a morte é um passo importantíssimo nessa jornada do despertar E quando te perguntam você é desperto quando você se pergunta se você está desperto, já despertou ou quando você olha alguém e faz essa pergunta Será que essa pessoa é acordada? Desperta? O que isso significa? Olha, tudo isso são terminologias da mente Então, desperto, não desperto, isso não importa muito A gente está tentando aqui igualar uma linguagem, né? Mas o desperto que se diz hoje é aquela pessoa que sabe que não é aquilo que a maioria das pessoas pensa que é É aquele que tem, as, que tem uma vivência profunda da morte do ego ou de que o ego é totalmente passageiro, efêmero, transitório e que vai morrer mesmo Então a gente pode simplesmente ignorá-lo ou do jeito que eu acredito que é mais gostoso abraçá-lo e acolhê-lo sem se identificar com ele Muito bem Sabia que na antiguidade eram feitas cerimônias para as pessoas passarem por essa experiência de morte a fim de terem uma iniciação nos mistérios? É Eu estudei isso lá longe, na minha adolescência, quando eu era muito curiosa sobre a história, os mistérios e, e, e tudo mais Então, eu li que na antiguidade existiam escolas de mistérios, eram assim chamadas Então, existiu a escola pitagórica, existiu a chamada escola de Sagres em, em Portugal que era uma escola de mistérios também, é, escolas em Roma, escolas na Índia Associações, grupos que tinham, por objetivo, uma profunda transformação do ser humano para que ele se tornasse um mestre, um iniciado, assim era chamado Eu vou dar aqui para você dois exemplos Um que eu li a respeito do Antigo Egito Então, era dito que lá no Antigo Egito, quando os discípulos podiam se tornar o hierofante, o sacerdote daquela tradição eles tinham que passar por uma cerimônia de iniciação onde a pessoa era colocada num estado profundo de meditação tão profundo que praticamente o corpo ficava num estado de catalepsia ou um estado semelhante à morte, mas não tinha morrido e nesse estado de praticamente Morte, imobilidade, a pessoa era colocada dentro de um sarcófago e esse sarcófago era preenchido de óleo. Então os sacerdotes saíam, deixavam ali. E quando voltavam, tinha duas opções: ou aquela pessoa tinha morrido, ou ela era ressuscitada, retornava à vida e então se transformava no hierofante, o grande sacerdote E para eles tudo bem, se morreu, ó, só não passou na prova e está tudo certo Vai viajar com Osíris para o outro reino e está tudo certo Mas era uma cerimônia de iniciação, onde a pessoa passava pela morte Gente, são histórias, eu não sei se isso é verdade, mas eu estou usando aqui para ilustrar o que eu estou falando Um outro exemplo é o chamado batismo Então dizem que João Batista era aquele que vivia às margens do Rio Jordão, me parece, na Palestina que vivia no deserto e batizava as pessoas Então o que era o batismo? Se não, também uma cerimônia de iniciação O batismo, na sua origem, ele era praticamente um afogamento então, a pessoa era mergulhada na água e ficava ali um pouquinho, para quase afogar E nisso de quase afogar, ela tinha aquela visão da morte, do mundo espiritual e, de, e, e um contato com a efemeridade da vida Quando a gente percebe que a vida, essa aqui que a gente acredita que está vivendo é algo completamente passageiro, transitório se a gente pensar né, na vida humana, comparado à vida de uma árvore né, A sequoia gigante que vive dois mil anos, que tem aí uns dois mil anos Se a gente pensar na nossa vida comparado à vida de uma estrela, o que, que nós somos? Nada, né? E a gente dá tanta importância a cada migalhinha de coisa da nossa existência Que é tão passageiro, tão efêmero e a gente se preocupa tanto e fica louco e fica ansioso e deprime e tudo mais por praticamente nada, diante da grandiosidade de tudo que há, ok? Não estou menosprezando a sua experiência, só estou dizendo que, diante da grandiosidade da existência, o que é esse pedacinho da nossa vida, da minha vida? O que é aquela, aquele desentendimento com aquela pessoa, né o que é uma perda que a gente tem? A gente perde e ganha o tempo todo, tudo é transitório. Mas voltando aí, a morte, né? Por que, que faziam isso? Por que, é que afogava a pessoa ou forçava uma experiência quase morte? Porque diante disso nós percebemos é, com uma vivência a transitoriedade da existência A gente percebe que o ego assim como ele foi construído assim como ele se transforma e ele praticamente morre a cada dia e renasce quando a gente dorme, a gente morre e renasce no dia seguinte E toda essa transitoriedade, a gente quando de fato percebe e tem a vivência de que a qualquer momento, em qualquer instante, pode ser no próximo segundo Você e qualquer pessoa à sua volta está sujeito à morte, a sair dessa existência Quando a gente tem essa vivência, a gente tem simultaneamente a vivência do Eterno eu te digo isso porque eu passei por uma experiência assim Não estou contando nada teórico A minha experiência foi de sair do meu corpo De perceber uma outra realidade, de perceber um amor indescritível Uma paz absoluta E a não separação com nada Simplesmente ser e por mais que eu possa falar disso, é impossível descrever essa experiência Então Quando a gente tem essa vivência Ao mesmo tempo que a gente tem a vivência do Eterno A gente tem a vivência de que o ego A personalidade que a gente usa aqui na Terra É passageira E por ser passageira ela perde a enorme importância que nós damos a ela Então, voltando à pergunta, né? Você é desperto? Alguém que você conhece é desperto? Tal mestre espiritual é desperto? Como é que a gente pode saber isso? Bom, esse despertar, esse acordar, significa que eu acordo para a realidade, para a verdade de que a existência é transitória e ao mesmo tempo eu acordo para a verdade de que eu sou o Eterno Olha aqui de novo o paradoxo A existência é transitória Tudo o que acontece passa por você Do mesmo jeito que veio, vai O ego, do mesmo jeito que nasceu, vai morrer e, ao mesmo tempo, o Todo e o Eterno estão em mim e eu percebo isso Talvez para você agora isso já seja uma realidade Mas se não é, o simples fato de você saber isso pode te dar a oportunidade da experiência, pode te dar a oportunidade da percepção real e percepção real é simplesmente uma mudança de ponto de vista. E eu falei no vídeo anterior, eu acredito sobre a evolução, né? A gente evolui? Olha, a gente transforma. O ego se transforma todos os dias. Ele envelhece, ele adoece, ele fica mais gordinho, mais magrinho, ele fica Talvez com mais conhecimento Talvez simplifique a vida Se apaixona, desapaixona O ego muda todos os dias E a gente morre quando dorme Renasce quando acorda Todos os dias, não é? Mas algo em você sempre é Sempre foi, sempre será É ausente do tempo É tudo o que existe nesse instante E pelo simples fato de você saber isso é muito possível que a sua consciência perceba E é sobre isso que a gente vai falar no próximo vídeo Que história é essa de perceber? Que história é essa de, de ter uma percepção diferente? De mudar o nosso ponto de vista? Como que isso acontece? Então vamos lá? Eu te aguardo no próximo vídeo. Lembra que eu falei que são nove ao todo. Então se você não assistiu os anteriores, volta lá e aguarde o próximo. Um beijinho.